O exercício que nós vamos fazer agora é o seguinte, vai ser o afundo reverso, que é, vai jogar o pé atrás, vai descer, dá uma joelhada, atrás, joelhada, atrás, joelhada, atrás, tá ok? Depois pro lado oposto, desceu, joelhada, desceu, joelhada, ok? Pega abdômen, pega bumbum, pega coxa, pega perna, isso tudo, prepara, três. 2 Só 15, 1, um, vamos embora! 1 um, Joga atrás, 2, isso 3, isso 4, dobra a perna, 5, isso 6, bora 7, isso 8, bora 9, bora 10, vai 11, 12, 13, 14 15 dobra, muda a perna. Quando você já descer com a perna já dobra, tá? Não para para dobrar não. Vamos lá, 3 2 1 vai. 1 2 3 4 5 6 7, levanta mais esse joelho. 8 9 10 11 Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Foi mal me empolguei, me empolguei. Ó, oh, próximo exercício que nós vamos trabalhar agora é tríceps, conhecido como coice. O seguinte, vai ficar com os pés paralelos, à largura do quadril, vai flexionar o tronco, ambos os cotovelos na lateral do corpo, vai esticar, braço direito, volta, braço esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, ok? Pegaram? Tranquilo, Eu vou corrigindo vocês. Dois, um, um, bora. Dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, oito, oito, nove, nove, dez, dez, onze. 11 12 12 13 13 14 14 15 15 descansa Vamos embora Desce, vai pro colchonete, todo mundo no colchonete, para vocês, para ninguém bater com o joelho. É um pouquinho difícil, mas não é impossível. Vai ficar em pé assim, depois vou fazer virado para aí, então deixa eu fazer aqui para frente, fica melhor, que aí vocês vão visualizar, está aqui em pé, vai abaixar, colocar a mão à frente, caminhar com as mãos, descer, mas quem não puder fazer isso, coloca o joelhinho, por isso que eu coloquei o colchonete, desceu, voltou, prancha, caminha com a mão, volta à posição inicial. Vai trabalhar todo o corpo, tá? Se doer muito o abdômen, aí você só faz a prancha, tá bom? Se doer a lombar, pescoço, só a prancha. Vamos lá? Tudo? Prepara. Isso, vai caminhar. Três. Deixa eu chegar mais para cá. Três. Três. 2, 1, um. vai, desceu, isso, caminha com a mão, fica na posição de prancha, coloca o joelho, quem quiser coloca o joelho no chão, faz uma flexão e volta, mas volta em pé, ó, isso, legal, mas ó, antes de voltar, preste atenção, antes de voltar, volta para a posição de prancha, exemplo, você está aqui, Colocou o joelho para fazer a flexão de braço com o joelho. Não vai voltar de joelho. Você tem que ficar na posição de prancha e empurrar para voltar. Mas quem está indo direto, não tá o joelho. Isso, quem está indo direto, mais fácil ainda. Assim. É, desceu, ó, desceu. Voltou. É, mas aí que está. Olha só, outro erro. Não adianta fazer o um movimento assim. Subir assim, que aí vocês vão lesionar a coluna. O que tem que fazer, se vai fazer direto, desceu, subiu, voltou. Então por isso que eu falo para botar o joelho. Tem que ter força no braço. que não pode curvar a coluna. Vamos lá? Três. Poucos. É só para forçar bem. 3, 2, 1, vai! Isso desce, sobe reto, não sobe, isso, não sobe inclinando o corpo, vamos lá, isso, vai, vai devagar, vai no seu tempo, vai devagar, vamos lá minha amiga, dói, faz só prancha, fica só na prancha, vamos embora, isso, volta, vai, desce, caminha com a mão, vamos embora, isso, isso, força, vai, isso, vambora, sobe e desce, não tem problema, cansou, descansa, tudo a seu tempo, isso aí vai trabalhar todo o corpo de vocês com baixo impacto, vambora, só mais dois, vamos lá, cada um fazendo só mais dois, vai, força, força minha amiga, isso é isso aí, gostei de ver agora vamos embora, vai lá vai isso desce, sobe isso mais uma, só mais uma para terminar, vai bora bora desce, isso subiu já senta sentou Vambora, sentou, vai fazer o seguinte, presta atenção, as pernas esticadas, estendidas, todo mundo vendo? Entrelaça os dedos das mãos e vai fazer com que o cotovelo fique alinhado, nenhum para baixo, alinhado. Vai tracionar a perna direita e girar o tronco, dessa forma, faz assim, dobra a perna, dobra, não, para cá, você para cá. Isso, não, ao contrário, a, a mesma, isso, a mesma perna que dobra, você gira, volta, gira, gira, gira, gira, só esse movimento, ok? Vai sentir um desconforto no abdômen, o abdômen vai pressionar, então você faz só com a perna, fica aqui, ó, só faz esse movimento com a perna, traz aqui em cima, ó, ó, você tá trazendo assim, é aqui, assim, é, entendeu? Vamos lá? 3, 2, um, vai. Um, não. A mesma perna. Continua, continua. Isso. Vamos lá. Isso. Levanta a perna. Não deixa encostar no chão, não. Isso. Vai. Isso. Perfeito, minha amiga. Isso. Já traz, já gira. Já gira. Já gira quando você dobrar. Isso, minha amiga. Perfeito. Perfeito. Perfeito. Perfeito. Vamos Isso. Perfeito. Isso vamos vai isso tenta levantar um pouquinho mais a perna tá doendo faz prancha segura na prancha vai vai vai vai não descansa não não falei para descansar não vambora vai 3 2 1 descansa isso vai ficar na posição agora perdigueiro só que eu vou passar o perdigueiro que vocês estão acostumados a fazer, se eu não me engano, é esse daqui, não é? Quer ver? De joelho, não é joelho? Joelho faz isso daqui, né? Então, vocês vão tentar fazer o seguinte. Vai ficar na posição de prancha, abre a perna um pouquinho mais, vai tirar a mão direita e equilibrar o corpo dessa forma. Equilibrou, ficou, mudou. Ficou, mudou. É que fazer devagar é mais difícil do que fazer. Equilibrou o corpo, ficou. OK? E a gente vai mudar. Vamos lá. Só dois pelo menos para fortalecer o corpo. Vai. Isso. E ainda utilizando aqui. Tá? Já, isso aí é só para é só para vocês irem só, só para isso que a... É só para não, mas tá bom, tá bom. É só para vocês irem se ambientando com o treinamento. Vai fazer o seguinte, olha só. Presta atenção, ó. Presta atenção. Mãozinha aqui atrás. Elevou, tocou, desceu. Tocou, desceu. Tocou, desceu. Bem simples esse. Vamos lá. Vai onde você conseguir. Três só 10, 2, 1, vamos embora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fica na posição de prancha, 9, 10, parou, descansa 5 segundos, fica na posição de prancha, posição de prancha, que é fortalecimento de core, Tu acha, dor? Faz o seguinte, levanta só as pernas. Não, desce a cabeça. Põe os braços do lado do corpo. Fica assim. Mantém não. Perna o mais alta possível. possível que aí você alinha as tuas costas, entendeu? Aí alinhou. Agora sim. Mas tem que manter aqui. Eu que estou segurando. Eu que estou segurando. Vou largar. Isso. Segura! Vamos lá! Mais uma! Vai! Um! Dois. Três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega, guarda todo o material, mas não terminou, não. Ainda tem só dois para finalizar a aula. Vamos embora, rapidinho. Vamos embora, guarda todo o material. Hoje eu nem estou puxando, estou fazendo tranquilo. Tá puxado hoje? Então, tá tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo guardando rapidinho, guardando rapidinho. E todo mundo já aqui, ó, no canto da parede aqui. É isso aí É isso aí Vambora Vambora Vamos lá Vamos lá Todo mundo ali Ó, nós vamos fazer dois exercícios. O primeiro, galera, presta atenção, presta atenção. O primeiro, a gente vai terminar. O primeiro que nós vamos fazer é o suicídio. Vamos até lá e vamos voltar. Só que suicídio, ó, de lado. Vambora, de lado. Vai chegar aqui, tocar no chão. Voltar. Ok? Esse é fácil. Chegou aqui, tocou. Vambora, tá? Vambora, todo mundo. Vai, chega, fica lá atrás. Certinho Espaço para todo mundo Espaço para todo mundo Vamos lá Ó, Separa em dois separa em dois grupos Se não der para todo mundo ir Separa em dois grupos 3, 2, 1 Vem Isso, vem Toca no chão, para Toca no chão, volta Isso, vamos embora Isso um vamos embora isso Isso Para Bora, de lado, de lado, tem que ser de lado, tá ok? Isso aí, trabalhando de lado Isso Vambora Isso, continua Vambora Não desiste não, força, força, resistência Vambora Isso Vai, toca Volta isso, vamos ver se vai estar todo mundo feliz no próximo, vambora, chegou ali para, vambora, continua, vocês quem não terminou, continua, parou, isso aí, agora eu vou querer o seguinte, ó, passada, deu a passada, subiu, deu a passada, é, todo mundo prestou atenção, ó, deu a passada, subiu, passada, subiu, trabalha glúteo, trabalha perna, trabalha tudo, vambora, só esse movimento aqui, tá ok? Foi? vamos lá 3, 2, um vai passada estica a perna atrás vambora passada isso vambora isso vai vai devagar vai mudando a perna vem com a outra perna a outra isso isso isso aí vai alter... isso vambora isso aí isso estica isso vambora perde o equilíbrio não vem vem, vai, estica, isso, isso, vambora, isso, vem, bora, isso, cada um fazendo o seu tempo, vambora, o importante é fazer o movimento Vai. E aí, minha amiga, cansou? Tranquilo, vamos embora. Descansa. É, foi a dança. Dançou muito. Ah, meu Deus do céu! Vamos embora. Vai. Vem? Vamos embora. São duas voltas. Isso. Vamos embora. Vamos embora. Isso. Quem deu duas voltas espera aqui. Vamos lá, vamos lá, força, para aí, descansa, para aí, descansa, deixa vir o pessoal, vem, embora, força, vem, vem, vem, isso, normal, embora, isso, bora, bora, isso bora todo mundo aqui agora rapidinho para finalizar a aula vai vai todo mundo nos seus lugares vamos puxar uma sequência de polichinela e corrida rápido para terminar vambora 3 vambora vai isso tá perfeito vambora resistência e força é uma sequência quanto que horas são certinho 9 8 horas? Vamos lá. Tá, vamos embora. É rápido, hein? Vamos fazer uma sequência. Vamos fazer uma sequência direta, hein? Vamos lá? 3, 2, 1. Polichinelo. 1, 2, contando. 3, conta. Vai. Isso. 2, 9. Vamos. Só 30, hein? 3. Bora, bora. Bora. Bora. Um. Dois. Três. cinco, seis, sete, Bora. Bora. Para. Agacha e segura. Agacha. Joga o corpo para trás, trás. Bumbum para trás. Bumbum para trás. Isso. Segura. Vai. Um. Dois. Agacha. Calma. Três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, subiu, fica em pé, agacha curtinho lá embaixo, 1, 2, 3, vamos embora, 1, 2, 3, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, vamos embora, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, puxou e mais só 30 para fechar, vai, 1, Oh Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vamos embora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte, vamos embora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta. Isso aí, meus parabéns, galera. Foi leve hoje, hein?